Então, olá a todos. Oh, obrigada por terem vindo e obrigada por me terem convidado. Obrigada, Eliana pelo esforço e pela paciência. Um, o meu projeto chama-se Terapia uh, e consiste num projeto que são sensivelmente blocos de gesso colorido. Um, este projeto, é um projeto de, de trabalho de cerca de um mês, um mês e meio. Foi feito no, num briefing da disciplina Projeto. Eu estou no segundo ano e foi realizado no semestre passado. Hum, então, eu vou explicar o caminho e o do, do, do, do, do processo deste projeto. Ele começou por um briefing e o briefing era retângulo. E era só isto, era completamente aberto em, em todos os aspectos. Simplesmente, a palavra de briefing era retângulo. E, e este retângulo, o facto de o briefing ser tão aberto e ser de tão fácil de exploração e tantos caminhos, torna as coisas muito mais difíceis, não é? Quando os caminhos são mais fechados, nós vamos, já temos um caminho. Assim não, assim eu tinha vários e, e tornou-se difícil, na verdade, de, de, de entender o que é que eu queria fazer com este projeto de retângulo, que material havia de ser, o que é que haveria de ser. Um, e andei muito tempo perdida, andei para aí três semanas perdida. Já dizia ao professor que não gostava deste, não gosto destes briefings assim, tão abertos. Isto não funciona para mim. Um, então, entrei noutra maneira. Uh, na altura, por alguma razão, não sei porquê, fiz um texto assim um bocado pesado e não sei onde é que o pus, por isso é que não o trouxe. Um, e esse texto que, que eu escrevi que apresentei ao professor o professor era, foi o professor Renato Bispo, e esse texto que eu apresentei falava um bocadinho sobre... Era um bocado sobre pegadas na areia, era um bocado isto, pegadas na areia. A nossa passagem, a nossa individualidade, o nosso caminho, e esse caminho ficar registado mas esse caminho também ser apagado, esse próprio rastro deixar de existir momentos depois. Então eu pus-me num caminho completamente errado, não é? Um, e então, desse texto, passei por um projeto, que era um tapete de giz. Podes passar? Um, ah, antes do tapete de giz. Porquê o tapete de giz? Porque esse texto falava muito sobre a marca pessoal, a individualidade, a passagem, o efembro, como eu expliquei, uh, e eu, eu queria retratar essa, essa possibilidade de, de marcar o caminho, como as pegadas na areia marcam, uh, mas tinha que ser um retângulo. Uh, e como é que eu faço isso? Uh, de alguma forma, uh, eu pensei em fazer um tapete X. Um tapete X por ser exatamente o oposto da funcionalidade de um tapete. Ou seja, o tapete serve para nós limparmos os pés e não deixarmos marca nenhuma e a ideia ali era exatamente o oposta. Podes passar. Era, era eu sujar os pés e, e deixar a, a minha marca. Mas o tapete como ia ter? várias cores, distribuídas, distribuídas também de uma forma não ordenada e a fazer com que as minhas próprias pegadas nunca fossem iguais e quem lá passasse também não deixasse essa mesma pegada igual e deixar, por exemplo, na minha, mesmo na minha casa, eu notar que o caminho que eu faço hoje não é o caminho que eu vou fazer amanhã, os passos que eu vou dar não vão ser exatamente os mesmos sentidos. Um, e entro assim por um... Foi uma coisa engraçada, foi, foi, <risos> foi um projeto engraçado, foi meio engraçada, mas depois de, de fazer, eu cheguei a fazê-lo, assim, de um modo muito banal, uh, ainda não era aquilo, não é? Até porque havia, estava-me a causar desconforto este tapete este e já estar, e precisava dali de um bocadinho mais. Um... E eu ia falar com o professor, queríamos tornar isto também, também divertido e, e, e, e continuar a explorar o lado individual, mas isto não ficar retido neste, neste tapete X. Este tapete X tinha passado passar para mais qualquer coisa. E não sabíamos bem o quê. Foi um bocado complicado descobrir que coisa iria ser essa. estava a giro, estava engraçado, divertimos os dois a os pés e andar lá na sala, mas ainda não estava lá. E, e depois entrou o lado de eu perceber o que era o giz, como é que eu fazia giz, porque eu andava a comprar giz, me esmigalhar giz e tentar compactá-lo novamente. E aquilo só me fazia lembrar quando a gente deixa cair as sombras dos olhos e vamos lá com um bocadinho de água e compactamos e elas ficam lindas. Era isso. Era um bocado isso estava a acontecer. Um, mas faltava aqui qualquer coisa neste tapete de giz. E. Podes passar. E, e era a criatividade e a felicidade. Eu queria dar um lado. Ainda mais criativo, continuando com a enfermidade, com a individualidade, com a marca, só cada um, com... mas precisava de um bocado mais. E, e nisto, o giz é o quê? Para que é que é o giz? Para que é que serve o giz? Porquê é que nós usamos o giz? E lembramos daqueles joguinhos que a gente jogava à macaca, não é? O pintar o chão, o desenhar o chão com o giz. O giz hoje usamos nos quadros e já não se usa assim também tanto giz nos quadros, não é? Lá se compra para os sobrinhos, ou para os primos, ou para os afilhados, aquele quadro de pintar pintar, porque é muito giro, mas é muito giro. Hoje temos uma ideia diferente do quadro de Gigi e o Gigi, se calhar, da minha altura, da altura dos professores, quando andavam na escola, não era? era a ligação que tinham com o Gigi e com o quadro de Gigi era diferente das dos miúdos de hoje. Hum, e em conversa comecei-me a lembrar da felicidade que era quando achávamos um bocado de tijolo, não sei se todos tiveram essa coisa, daquele bocado de tijolo e riscar o chão e brincar no chão e riscar tijolo, e ok, então isso não vai ser um tapete isto vai ser um tijolo, isto também não vai ser um tijolo, até que isto é um retângulo, não é? e agora? Eu estou-me a pôr por, por armadilhas, o professor já se ria, porque eu andava assim, andávamos a pôr num caminho assim muito engraçado, porque eu não andava a achar graça nenhuma, eu andava super nervosa, então foi isso, foi. Okay. Continua a ser um tapete x, mas não é um tapete e também não vai ser giz, vai ser um tijolo, mas também não vai ser um tijolo. Vai ser o quê? E nisto, eu falei com a Rita, eu com a Adora Rita da Cerâmica, e eu disse, assim, à oh Rita, como é que se faz giz? Preciso de giz para riscar o chão e não sei o quê. E ela estava toda padalhoca, não é? Toda suja, do gesso, é o seu trabalho. E eu fico a olhar para ela. Eu lembro-lhe um abraço e gosto tanto de ti dá-me gesso, <risos> dá gesso, e então foi aí que entrou o outro lado, foi, uh, ok, então vou fazer, ligar outra vez este lado, brincar o chão, divertir-me no chão, riscar, pintar, porque eu lembro que era uma felicidade, e era bom, era agradável, quando os meus pais estavam no café, não é, e deixavam-me ali uma hora, à espera deles, e eu ia brincar para o chão, com, às vezes já aquelas pedras também riscam, e yeah, tinha que outra que me risca, e faço um risco laranja e um risco branco, Hum, e então, pronto, eu já sabia que ia ser gesso, tinha que ser retangular e que tinha que dar para arriscar o chão. E então fiz um moldezinho em que fiz gesso e ainda a riscar o chão. Pô, isto ainda não é nada. E então, hum, pronto, é praticamente isto, é dar uma nova dinâmica ao gesso. Eu já explico esta frase. E então, basta Tentei perceber como é que se pintava gesso, queria dar cor também a este gesso, queria dar cor a este giz, cor a este tijolo, cor a este, a este modo de, de brincar e desenhar e relembrar o tempo antigo e, e buscar os, os miúdos para este nosso tempo antigo, não sei, uh, e brincar e divertirem-se com, com coisas simples, largarem um bocadinho, não sei, esta tecnologia toda às vezes também nos dá, não sei se vocês, mas a mim dá um bocado de confusão, não é? Eu tenho um filha de dois anos, ele ainda não sabe ler, mas sabe desbloquear o telemóvel da mãe e ir ao panda e ver o vídeo que quer e faz aquilo todo e, e não sei como é que ele faz aquilo, não é? Ele tem dois anos, mas parece que não com aquilo. E às vezes eu, quando lá vou, quero brincar com ele com outras coisas e ele não tem paciência para essas coisas. Não quero, não quer brincar. Eu, eu olho para ele com pena de... eu gostava tanto de brincar. Por que o teu brincar é tão diferente do meu brincar? Não é? Porque eu, eu gostava. Um, e então, antes desta imagem... Mas não, não mudes. Eu andei a tentar, foi muito giro. Não sei se tu estavas lá. Eu andei a colorir o giz com gouache. E também resulta. Também resulta. Não fica tão bom como estes finais, mas também resulta. Um, colorir giz com gouache com a aguarelas também resulta, não tão bem quanto o guache e também com tinta acrílica, também funciona, só que não perde, não faz aquilo que eu queria, que era desenhar e ficar o pó, aquele efeito de pó, de risco, que desaparece e que se lava e que se esborrata. Com a tinta acrílica não fazia, então fui a uma drogaria buscar uma coisa qualquer para a minha avó, que só via numa drogaria para limpar o chão qualquer coisa que a minha avó me pediu. E, e estava lá um senhor a pedir cal. E eu lembrei-me eu assim: Espera aí, então, mas a minha bisavó, porque eu ainda tenho bisavó, é verdade? A minha bisavó pinta lá a parede de, da adega que realmente é com cal, mas aquele é azul, que não é branco. Então eu perguntei a senhora, há ah, uma maneira de pintar cal, de meter tinta na cal? E ela: Ah, os óxidos. Isto é muito antigo, uma maneira muito antiga, era assim que antigamente se pintava as casas. E então. Eu fui buscar os óxidos que se, que se usavam as, e as cores que eram mais usuais, as que ainda não são sintéticas. E são estas uh, cinco cores, que é o preto, o ocre, o verde, o vermelho e, e o azul. Uh, e pronto, estava aqui, estava criado, eu sabia que ia fazer... Já tenho as crianças. Eu sabia que ia fazer para lipípedos, com um tamanho confortável para adultos e para crianças que iam ter cores e fiz os paralipípedos de várias maneiras e então houve uns que tinham só uma cor, havia outros que, como aqueles que estão ali, têm duas cores, havia outros que tinham, que foi uma experiência em que imaginem um paralipípedo e, e a experiência era ver se funcionava, que era, hum, tinha imaginando aqui... Hum, que era? Ah, era verde. Era o contrário. Tinha verde daqui, verde daqui, o mesmo verde. Só que ao centro, aqui esta face tinha gesso branco e esta face tinha gesso negro. E era a ver se com uma face eu conseguia fazer com que o verde ficasse escuro e com outra face ver se o verde ficava claro. Não funciona porque é pó e no chão eles não se misturam. Eles vinham exatamente onde é que estava a separação entre o branco e os verdes. Um, e então a melhor maneira e, e o melhor de todos passou a ser este, se quiserem ver é, é só gesso com cor, se quiserem pegar, é bastante leve e dura imenso tempo. Um, e pronto, então foi este projeto que, que, que acabou. Foi os blocos de gesso colorido que dá que tem esta paleta de cores, todas elas feitas com aqueles cinco, não mais. para brincar e para desenhar no chão e o lado, continuar a ter o lado efêmero porque é lavável, se for pintado na rua, que é aquilo que eu gostava, o tempo, a chuva, tudo isso vai desgastar e vai lavar, vai limpar. continua a ter a marca pessoal e a individualidade porque o risco a vou fazer não é, ou o desenho que vou fazer não é igual ao de mais ninguém, todos nós somos diferentes e tem aquele lado agradável da da felicidade infantil, o voltar a brincar no chão, voltar a, a desenhar. E eu e uma amiga fomos uma tarde brincar, para te passar e tivemos quatro horas a brincar. É claro que os desenhos não são meus, porque são serviços dos meus. Desenhos eu sou péssima, mas mas é muito giro, porque o facto de ter duas cores dá para o próprio desenho é, é dinâmico e é muito simples. Outro lado interessante que depois acabamos por descobrir foi o facto do projeto final e do produto final ser gesso, estar incluído na cerâmica, mas ser gesso, porque na cerâmica o gesso é aquilo que dá a forma, mas nós nunca o vimos, não é? Os moldes ficam guardados e nós vimos depois as crianças as porcelanas, mas quem nos deu a forma foi o molde, Em escultura também se usa... O gesso para esculpir os bustos, estátuas, o que seja, e muitas vezes, depois, leva um banho de algo, de alguma coisa por fora. tenta descobrir hoje o que querem e não é. Uh, mas lá dentro é gesso, mais uma vez, o que dá forma é o gesso. E, e aqui foi o... não, aqui o gesso vai ser dinâmico e vai ser divertido e... e o que dá tudo é o gesso. O gesso aqui é... é a peça, não a faiança ou a cerâmica. Dar-lhe uma nova... Dinâmico ao gesso. E pronto, é isto. Espero que gostem.